Good morning, good afternoon, good, maybe good evening. Uh, today we have the lecture about accessibility in educational and open resources. Professor Raimundo Ferreira Filho, you have the word. Gracias. Eh, hola, buen dia. Bien, eh, será un desafio para mí hoy hablar con ustedes en español, me esforzaré por comunicarme en español y tal vez un poco de portugués o portugués. Eh, la propuesta hoy es hablar eh, de, barreras, de la, eh, barreras en los contenidos y servicios en el contexto de la Red de Educación Profesional y Tecnológica acá de Brasil. Mi nombre es Raimundo, profesor de sur, Campus Visconde da Graça, Estoy en Pelotas, en sur de Brasil, y trabajo con accesibilidad y la inclusión en la docencia, la investigación y la extensión. Y pregunté eh, si ¿sí para bosquear en español se. ¿sí? eu falar em português em algum momento se isto será problema para vocês, talvez em algum momento eu explique alguma, algum detalhe de algum projeto em português os que não são brasileiros compreenderam o que eu falei em português agora, podem se pronunciar pelo, pelo chat por favor fico acompanhando Ok para todos, ok para vocês. Bem, eu vou falar, eu vou hablar, eh, hablar um pouco sobre barreiras a los conteúdos e serviços em que o contexto de la red EPCT em Brasil. E eh, eu vou tentar seguir uma empezando, comenzando con el contexto sobre el tema. El contexto global mundial empieza con la agenda, agenda 2030 de la ONU, donde eh, es una, una normativa internacional eh, publicada en 2015, donde Há 17 objetivos. E o objetivo 4 está eh, dito em que é necessário garantizar uma educação inclusiva, uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos. Oi, Raimundo, está apresentando alguma coisa de slide, não? Sí a princípio. Não, não está aparecendo. Não está aparecendo. Bien. Um minuto. Um minuto. Acá. Um minuto. Acá. Um Tiene objetivo 4 de de 7 El objetivo 4 eh, tiene lo siguiente enunciado, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Después, hay un proyecto global eh, que se llama Open, Gover Open Government Partnership, eh, una normativa de 2017 donde hay signatarios, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega y Reino Unido. Uh, en Brasil, eh, hay una, un órgano gubernamental que, la e ela ser Controladoria geral da União, que hace a coordenação e implementação de la iniciativa aqui em Brasil. O governo aberto se refere a uma nova visão de administração pública que promove projetos acciones orientadas a incrementar a transparência, combatir a corrupção, incentivar a participação social e desenvolver novas tecnologias que hagan a los gobiernos más responsables de sus acciones y preparados para atender las necesidades de la ciudadanía. y de seis metas, el compromiso 6 está vinculado al, al objetivo 4 de la agenda, la agenda 2030 de la ONU. Bueno, estoy hablando del contexto. Puedo soporte legal acá en Brasil, hay una ley, la Ley de Inclusión Brasileña, instituida en 6 de julio de 2015, determina en su artículo 27 de la educación como el derecho de las personas con discapacidad asegurando un sistema educativo, inclusive en todos los niveles, y el aprendizaje a lo largo de a lo largo de toda la vida. En su artículo 28, inciso 2, enfatiza la responsabilidad del gobierno de mejorar los sistemas educativos, eh, dirigido a garantizar condiciones de acceso, permanencia, participación y aprendizaje a través de la oferta de servicios y recursos de accesibilidad que eliminen barreras y Promover la inclusión plena. Bueno, acá tenemos un contexto global, mundial. Entonces, eh, acá eh, trago datos sobre la población brasileña y mundial. Eh, en 2010, Brasil, eh, Tenía 190 millones de habitantes. Pero que 2020, los censo no se fue realizado por conta de la pandemia. Entonces, eh, en 2010, 190 millones de habitantes, la población de personas con discapacidad en 2010, era... 46 millones, 24 por ciento de la población brasileña. Eh, si eh, si una proyección eh, de la población brasileña para hoy, tendríamos 212 millones de habitantes y Con eh, la, la, los mismos 24% eh, correspondientes a la población de los, 2010, tendríamos 51 millones de personas con discapacidad. Es mucha gente, mucha gente en Brasil. En todo el mundo, más de mil millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad, en las cuales más de 200 millones experimentan considerables dificultades funcionales. Bien. acá a la izquierda tenemos un gráfico donde está compartido por las principales eh, discapacidades visuales, motora, visual, cerca de, de 8%, motora, cerca de 7%, auditiva, cerca de 5%, intelectual, cerca de 1%. Bom, bueno, a, a proposta é então, um reporte de experiências de proyectos o de iniciativas que hacemos acá, en Pelotas, en Brasil, donde trago a, a, a vosotros un proyecto llamado Proedu, otro proyecto llamado El Papato proyectos de maestría desarrollado acá, un proyecto en, uh, en parcería, con la iniciativa educación abierta, una parcería con UNESCO y otros proyectos que se desarrollan y que yo voy eh, trayendo a lo largo de la presentación. Bueno, uh, ¿qué tenemos acá? Uh, O, o primeiro o primeiro projeto vou falar um pouco em português agora para explicar os projetos se vocês tiverem alguma dificuldade para compreender o que eu estiver falando vocês podem me interromper a qualquer momento okay? então o Proedu ele é um projeto que fala sobre é, desenvolvimento de recursos educacionais e não só do desenvolvimento, mas de um local para compartilhamento deste conteúdo. Vou colocar no chat o endereço do PROEDU, caso vocês queiram ir acompanhando e acessando o projeto. O, o PROIDU é um repositório, é um local, um sítio na web, que contém material educacional, recursos educacionais para educação profissional e tecnológica. Nesse projeto, além do local para compartilhamento do conteúdo, se trabalhou em uma pesquisa sobre como produzir recursos educacionais, entendendo-se que recursos educacionais são qualquer material de apoio, material didático, por exemplo, como um audiovisual, que pode ser usado como apoio às aulas, é, materiais textuais, como livros, e-books, cadernos digitais é, e qualquer outro recurso em diferentes naturezas de mídia, como animações, simulações, além dos que eu já citei, os textos, os audiovisuais, com a finalidade de apoiar o trabalho do professor, ou apoiar a atividade de estudo dos alunos então se pesquisou como se produzir conteúdo com acessibilidade com quebra de barreiras no acesso aos conteúdos que estão nesses arquivos nesses recursos educacionais digitais Além disso, é fundamental para que a gente otimize os recursos financeiros, principalmente instituições públicas de ensino, que a gente consiga é, reaproveitar o que já foi feito em um projeto anterior. Com isso, a gente economiza recursos financeiros, economiza dinheiro. Então, a ideia de um recurso educacional, um recurso educativo aberto é criar, é adaptar, depois de criado, se necessário, usar, compartilhar e assim a gente fecha um ciclo. Se a gente precisar adaptar, se o recurso for aberto, é possível adaptá-lo a um novo contexto. E assim a gente usa e compartilha. Então, este é o ciclo. A gente planeja, executa um projeto, desenvolve o um projeto, testa o teu produto para ver se ele está adequado em estratégia pedagógica, nas técnicas e se atende aos usuários e entrega o produto. Então, a produção de um recurso educacional aliado ao ciclo de REA é o que o Proedu buscou é, resolver. Então eu trago para vocês uma primeira, é, um primeiro produto que está lá no repositório. Se vocês estiverem acessando o repositório do Proedu, vocês podem acessar a interface de busca naquele campo aqui. Opa. No, na interface do sistema e vocês podem buscar por recomendação técnica de acessibilidade em recursos educacionais digitais. Este produto, fruto de pesquisa no projeto do repositório, ele vem para apoiar equipes e professores, equipes de instituições de ensino ou professores que queiram produzir conteúdo quebrando barreiras no acesso ao conteúdo dos produtos que são gerados para apoiar as nossas atividades profissionais, atividade de professor. Mas tem um detalhe. Se... É, bom, voltando um, um passo atrás, então, essa é a recomendação. Qual o conteúdo que existe na recomendação? Existe o mapeamento de seis tecnologias assistivas. São recursos que vão permitir que pessoas com alguma limitação ou deficiência acessem conteúdo que está naquele arquivo digital, por exemplo, vamos supor que o conteúdo educacional esteja num formato de vídeo, em um audiovisual. Existem três tecnologias assistivas que vão quebrar a barreira, que vão romper a barreira no acesso ao conteúdo para diferentes públicos com limitação ou deficiência. Por exemplo, ter interpretação em libras. Libras é a língua de sinais brasileira. Existem línguas de sinais que são dialetos em outros países. Assim como nós temos várias línguas em cada país, como português, espanhol e inglês, nós temos línguas de sinais que são específicas de cada país. Aqui no Brasil... A língua de sinais se chama Libras. Um audiovisual pode ter uma janelinha de Libras num canto do vídeo com uma pessoa, um intérprete, fazendo a sinalização e traduzindo o que a pessoa está falando no vídeo ou o que aparece em áudio no vídeo, que um surdo não vai conseguir perceber esta pessoa faz a interpretação para esta outra língua, que é a língua de sinais. Isto é uma tecnologia assistiva para quebrar a barreira do acesso ao conteúdo de um audiovisual. Uma outra possibilidade para um audiovisual é ter audiodescrição. Audiodescrição é uma outra tecnologia assistiva. Ela permite que uma pessoa cega ou baixa visão consiga ter as informações dos elementos visuais daquele, da, daquele vídeo, ou que esteja sendo mostrado no vídeo. A pessoa cega não enxerga, não vê. Mas, se tiver uma outra trilha de áudio que descreva, que faça a descrição através da voz, uh, mostrando, explicando, contextualizando... O que a pessoa não está vendo, isto vai quebrar a barreira de acesso ao conteúdo, principalmente de elementos visuais em um vídeo para pessoas cegas. Então nós temos para pessoas surdas ou é, ensurdecidos, temos Libras. Para cegos e baixa visão, temos audiodescrição. Ainda podemos colocar legendas no vídeo. E a legenda ela pode conter características descritivas, que se chama legendagem descritiva, que vai para além da transcrição de uma língua falada para uma língua escrita. Por exemplo, em filmes, produtos culturais, nós temos um filme falado em inglês e a legenda em português ou a língua falada, alguma língua qualquer, traduzida para outra língua escrita qualquer. No, na legendagem descritiva, para além da transcrição literal de uma língua falada para uma língua escrita, ainda pode-se descrever outros elementos que sejam importantes para a compreensão do contexto do que está acontecendo. Então, temos três tecnologias. Essa Terceira, a tecnologia, a transcrição, a legendagem descritiva, ela serve também para pessoas eh, com transtornos neurológicos, por exemplo, transtorno, uh, uh, por exemplo, a pessoa com dislexia, a pessoa com dislexia tem dificuldades de compreender o conteúdo, a audiodescrição e a legendagem se complementam para que uma pessoa com dislexia ou transtorno de hiperatividade, é, TDAH, é, possa compreender ou é, ter mais facilidade de acessar as informações que estão naquele recurso educacional. Além disso, existe a necessidade de tu teres a quebra. Existem outras tecnologias assistivas, por exemplo, um texto é, qualquer, ele precisa obedecer alguns parâmetros para que cegos que usam os aplicativos que leem a tela, leem textos e traduzam o texto para a voz através de sintetizadores de voz, esses arquivos precisam ter algumas características. Então, existem parâmetros para produzir textos que possam ser lidos por ledores de tela por cegos. Mas um grande problema quando a gente fala em produzir recursos com acessibilidade é nós termos as interfaces dos sistemas que armazenam esses recursos também terem é, acessibilidade. E o Proedu traz alguns recursos nesse sentido. Por exemplo, nós temos no Proedu um avatar que faz a tradução do texto em português para língua de sinais brasileira. Também temos um plugin que implementa várias funcionalidades para facilitar o acesso ao conteúdo ou para permitir a navegação no sistema. C a pessoa produz um conteúdo com acessibilidade, mas a, os sistemas e as interfaces não promovem a quebra de barreiras, as pessoas com deficiência ou limitação não vão conseguir encontrar o conteúdo dentro dos sistemas. Alguma dúvida até aqui? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá? Avançando, então. Bom, esse eu mostrei um projeto para vocês, o repositório Proedu, ele é um projeto que é desenvolvido por três institutos federais brasileiros, o IFSU, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal do Ceará, em parceria, na verdade, ordenados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC brasileiro e com a Rede Nacional de Pesquisa que hospeda o, o sistema, a plataforma e dá acesso nacional ao repositório. Um outro projeto que eu trago para vocês também sobre acessibilidade e inclusão é um parque que hoje está instalado dentro do campus Visconde da Graça. Ele parece ser um parque infantil, parque, uma praça, mas ele não se limita às características de um parque infantil, eu explico já para vocês. Então, o parque, ele se chama, um projeto se chama Ana Laura Parques para Todos. As iniciais dão o um nome ao projeto Alpapato. O projeto Papato ele está localizado no campus Visconde da Graça, ele está marcado no mapa... Este aqui, esta é a área, uma vista aérea da área do campus Visconde da Graça, aqui em Pelotas nós temos dois campos e a reitoria do Instituto Federal Sul-Gurandense. O campus Visconde da Graça é um dos campos do IFSU. E eu tenho imagens aqui que mostram o campo, mostram o projeto, o parque, para vocês. Deixa aí o. Abrir aqui, eu vou interromper o meu compartilhamento, vou trocar a tela que eu estou compartilhando para mostrar uma coisinha para vocês. Deixa eu achar. Um minutinho. Então, o, o Alpapato, ele é um parque que tem como finalidade fazer com que as crianças tenham um espaço para brincar com segurança, além de servir para terapias ao ar livre para crianças com deficiência. E essa aqui... É uma visão da, daquela vista aérea, aqui eu estou na entrada do nosso campus, e eu posso me mover por dentro do parque. Isso aqui é um projeto que está sendo construído dentro de uma dissertação de mestrado, de um projeto de mestrado, e com a seguinte finalidade... Crianças, esse, esse, essa imersão em, em, em virtual no parque, ela vai servir para fazer a apresentação do parque para crianças com transtorno do espectro do autismo. Crianças com autismo, elas têm como característica, não tem interação social, elas não brincam, elas não interagem com outras crianças e elas... É, tem dificuldade em mudanças de rotina, elas têm dificuldades em ir para lugares que elas não conhecem, isso pode causar, inclusive, surtos nas crianças com autismo. Então, antes, e aqui em Pelotas, nós temos um centro que é parceiro desse projeto, um centro de atendimento a crianças com autismo, onde são atendidas 400 crianças com este transtorno neurológico. A ideia é fazer com que essas crianças conheçam o parque através dessa imersão virtual, sendo que os professores com as quais elas já estão acostumadas vão apresentar o parque com esse recurso. Após a apresentação do parque com esse recurso, as crianças virão presencialmente para o parque. Muito provavelmente a gente está fazendo um estudo, muito provavelmente a apresentação através dessa imersão virtual vai fazer com que as crianças se adaptem melhor a essa mudança de rotina, de sair de dentro da escola, que é um ambiente já conhecido por elas, e elas virem para um espaço que elas ainda não conhecem presencialmente, vão conhecer virtualmente. O parque Deixa eu voltar agora para a apresentação. O parque ele um minutinho. parque, ele tem 12 equipamentos instalados, vou mostrar para vocês agora o projeto. O projeto do parque é um projeto de quase 2 mil metros quadrados, instalados ali naquele espaço que eu mostrei para vocês. Ele, isso aqui era uma vista, uma perspectiva do parque antes de ele ser construído, finalizado. Agora eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos. Por exemplo, o parque ele tem um balanço para cadeirantes. Todos os equipamentos do parque, como eu mencionei, eles servem para as crianças brincarem com autonomia, com segurança, além de servirem para terapias ao ar livre. Então, aqui nós temos Balanço para cadeirante, temos balanços com, que se chama de assento astronauta, a criança não fica equilibrada só em um assento, mas ela pode se recostar, por exemplo, crianças que têm é, dificuldades de tônus muscular ou tem problemas de motricidade, essas crianças podem brincar com segurança nesse balanço. Inclusive colocando cintos de segurança. E aqui tem vários outros equipamentos. Estou mostrando alguns. O parque ele tem sinalização para pessoas para cegos, então ele está todo indicado em braille, todos os equipamentos através de um mapa tátil. Todos os equipamentos estão instalados em cima de pisos emborrachados anti-impacto, para as crianças, caso as crianças caiam, elas não se machuquem, e tem equipamentos pra, com várias finalidades, além do brincar, elas experimentar é, desenvolvimentos é, motores, psicomotores e outros movimentos que faz o um desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Então, nós temos parceria com várias instituições de atendimento a crianças com deficiência, cegos, crianças com autismo, surdos, crianças com deficiência intelectual e as instituições estão vindo para o parque para além das famílias brincarem, os profissionais dessas instituições vêm ao parque para testar se esses equipamentos efetivamente desenvolvem alguma função ou melhoram as funções, sejam elas cognitivas ou físicas, das crianças com deficiência. Então, isso que eu falei, apesar de parecer um parque infantil, na verdade é um laboratório e um espaço terapêutico ao ar livre que está instalado dentro do KVG. Bom, nós já temos algumas dissertações de mestrado em andamento e uma concluída. Essa aqui vocês vão encontrar lá no repositório, lá no Proedu. Aqui, no, no nosso mestrado, nós trabalhamos com pesquisa aplicada. Então, nós temos as dissertações de mestrado escritas, seguindo as normas é, brasileiras, para escritas de trabalhos, monográficos, dissertações e teses, então escreve uma dissertação sobre o projeto de pesquisa executado e se coloca como apêndice um produto que se chama produto educacional, que é o apêndice da dissertação, que ele deve ser o resultado prático daquele projeto. Então, nesse caso, este documento é um guia sobre todos os procedimentos que foram realizados no parque nesse projeto de dissertação. Se a pessoa pegar o guia e executar em um parque semelhante ao que nós temos aqui, supostamente ela vai proporcionar os mesmos as mesmas condições e ter a princípio os resultados similares aos que foram alcançados nesse projeto que testou o parque para desenvolvimento psicomotor de crianças com deficiência intelectual. Os resultados foram positivos. E aqui tem todos os procedimentos que foram executados para serem reproduzidos por qualquer profissional, qualquer pessoa. E tem a dissertação também, aqui está o produto à esquerda e a dissertação à direita, para é, acesso, para quem quiser ter mais informações técnicas sobre, sobre o desenvolvendo do projeto em si. Aqui vários outros produtos que estão no Proedu, todos a respeito, eh, tendo como tema acessibilidade e inclusão. Esse produto em especial, bem da esquerda, produção e avaliação de vídeos sobre cultura surda para ensino de libras na graduação, um caso muito peculiar para o nosso mestrado ele formou a primeira mestre surda do Instituto Federal do Sul-Grandense, IFSU. Foi a primeira aluna de um mestrado do IFSU surda que se titulou mestre. E no Brasil, vejam que, que interessante, e para vocês entenderem as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam, nós só temos... 127 surdos com título de mestre no Brasil, contra algumas centenas de mestres sem limitação ou deficiência. Então, nós só 127 surdos titulados mestres no Brasil e apenas 30 surdos doutores no Brasil. Comparado com o número total de mestres e doutores no sistema brasileiro de pós-graduação estrito, o censo é um número muitíssimo pequeno. Tem outros produtos que vocês podem consultar dentro do, do Proedu, é, um guia para inclusão de crianças com autismo na educação infantil, um guia prático de produção de audiodescrição para professores e um, um conjunto de de sinais em libras para ensino de matemática para surdos, além de alguns outros projetos. Tem dois projetos outros que estão usando o parque, é o papato, como objeto da, do, dos seus projetos. Bom, e indo para o final da minha apresentação, depois para para o diálogo, eu trago aqui uma parceria entre a Unesco, no Brasil existe uma Cátedra Unesco, que é a Cátedra Unesco de Educação à Distância, e o, o IFSU através do programa de pós-graduação que eu acabei de mencionar para vocês, junto com o projeto Proedu, criou um, um espaço, passei aqui o slide, criou um espaço... Deixa eu trazer para vocês aqui aonde isso se encontra. Onde nós temos a aplicação prática da recomendação de acessibilidade do Proedu. Então, vou colocar o link para vocês darem uma espiada. Lá neste projeto em parceria com a Unesco, onde ele tem infográficos sobre como criar e compartilhar recursos educacionais abertos, acessíveis desde o seu projeto deixa eu mostrar a cara do site aqui rapidinho voltando para a apresentação e, e já vamos nos encaminhando para o final a compartilhar até o ponto em que nós estávamos, aqui o Alpapato, que acabamos de falar, projetos de mestrado, Catedral da Unesco, acabei de botar o link no chat para vocês, e finalizo é, compartilhando dois, é, dois canais de curadoria e de compartilhamento de informações a respeito de desses temas que nós estamos tratando sobre quebras de barreira em acesso a conteúdo e serviços. Então, no meu canal eu tenho palestras, oficinas e tutoriais. Vocês podem acessar. Ficarei muito feliz em tê-los entre os, os as pessoas que acessam os conteúdos, produzem os conteúdos forma aberta para divulgar as informações que eu julgo importantes chegarem à, à comunidade de forma pública e gratuita. Então vocês vão encontrar talvez algum conteúdo que interessa a vocês neste canal. O link está aqui, depois eu vou passar essa apresentação para a coordenação para que, que vocês tenham os links e as informações todas que eu estou mostrando aqui para vocês. E a última, a última informação que eu trago é uma curadoria em uma rede, no Facebook, uma rede social, onde eu faço a curadoria de informações técnicas e acadêmicas sobre ciência, tecnologia e inclusão na educação. Também tem um link aqui para vocês poderem acessar depois. Então... É, isto era o que eu tinha me preparado para mostrar para vocês, e o propósito era trazer algumas informações que são executadas em relação a projetos de pesquisa, ensino e extensão aqui no Brasil, trazendo o tema que eu, que eu apresentei no slide no primeiro, trago o título no final, agora as quebras de barreiras a conteúdo e serviços no contexto da rede de educação profissional e tecnológica. Eu é, encerro é, pedindo desculpas por ter apresentado metade da, da palestra em espanhol, depois eu, eu acabei é, apresentando em português, espero que não tenha causado transtorno para ninguém, se vocês tiverem qualquer dúvida vocês é, aí agora podem apresentá-las. Passo a palavra de volta ao, ao Mauro, agradecendo imensamente a atenção de vocês e com a expectativa de ter atendido as expectativas de todo o público. Obrigado. Graças, thank you, obrigado. É, please, raise your hands and uh, questions. pessoal perguntas, o pessoal fica então... Estou à disposição. Eu vou, eu vou parar a gravação e, e aí vocês podem fazer as perguntas, vou seguir mais à vontade para fazer as perguntas.